Olá Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Estamos chegando, estamos no ar, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Ótima segundona para todos vocês, ótima semana, é o Nilson Araújo trazendo a partir de agora as principais notícias, as principais informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. E você, claro, mais do que nunca, mais do que ninguém pode participar. Aqui, junto conosco, através do nosso WhatsApp. Já coloco aqui na tela para você é o 997 4426 tá bom? É o zap zap do povo, isso mesmo. 997 4426 Para qualquer tipo de denúncia, problema aí na sua rua, no seu bairro, pode enviar para este número. Vai compartilhando aqui a nossa edição de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Então, vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Nessa segundona é o Jornal da TV SB Notícias no ar. Olha, começa aqui o caso da Edmárcia. Vamos relatar aqui essa história. Essa história que, que eu tenho certeza que vai é, é, mexer muito com você. É, aliás, já comoveu muito aqui a nossa equipe. A, a nossa produção, a nossa reportagem. Eu estive na casa da dona Edmárcia e ela está em busca de um transplante de córnea, minha gente, isso mesmo. Ela desde pititica, desde pequenininha, ela já tinha esse problema, ela tem hoje 49 anos, mora lá no bairro Santa Rita de Cássia, luta contra uma doença nos olhos desde os seus 8 anos de idade. Em 2016, ela descobriu que estava com catarata e, por causa do problema, a cirurgia era muito arriscada. Mesmo assim, ela resolveu fazer os procedimentos, essa cirurgia. No total, já são sete no olho direito. Em 2020, ela percebeu que sua visão estava ficando cada vez mais embaçada. E, dessa vez, do olho esquerdo. Desde o início do tratamento que sempre foi pelo SUS, passou pela Unicamp, mas eles não tinham mais o que fazer. Então ela resolveu procurar uma segunda opinião. Foi até um especialista em transplante para ouvir o que poderia dar de diagnóstico final. Foi aí que surgiu uma esperança de enxergar novamente com o transplante de córnea, que pelo SUS ela teria que esperar há anos, há anos... E o valor da cirurgia no particular seria mais ou menos aí de 18 mil reais para cada olho. Mas há uma esperança. Amigos e familiares já estão se movimentando através de uma vaquinha online. Mas você vai acompanhar essa história aqui junto comigo a partir de agora. A história da mulher de 49 anos, a dona Edmárcia, que tem esperança de voltar a enxergar. Novamente, põe no ar a reportagem. Eu preciso... dinheiro para mim fazer um transplante de córnea, primeiro num olho, depois no outro, porque eu perdi a visão dos dois olhos, eu fazia tratamento na Unicamp. Só que aí eles me deram um, uma resposta que eu não vou enxergar mais e não tem mais o que fazer para eles. Então não tem como eu tratar lá, né? No, no, no público, não tem como. Aí eu procurei um especialista, né? Particular, fiz uma vaquinha, pessoal de casa, consegui pagar a consulta. Fui nele, ele disse que eu posso voltar a enxergar, tenho chances de voltar a enxergar, sou muito nova tenho né, tem condições de fazer eu voltar a enxergar, só que só com o transplante, custa 18 mil, eu não tenho como custear esse, essa cirurgia. Aí a minha filha lançou essa vaquinha online aí, só que tá bem devagar, né, e o meu estado é meio corrido, né. E, é uma... a, e a, o transplante seria no, no, no olho direito, qual e que me... seria? Primeiro no olho direito, depois no olho esquerdo uhum. Então seria nos dois Certo, hoje você, do, do olho direito, você enxerga como Não. que é? Não enxergo nada Nada? Nada Nada, nada Tá, do, do esquerdo aí você... Tudo branco Aham, uhum. sim E a tendência é cada dia piorar, uhum. perder tudo a visão Então isso é um, é um problema que você vem enfrentando já desde nova, né? Com certeza Desde os 7, 8 anos eu já comecei com problema nas vistas, já não enxergava, já usava óculos, usei óculos até esses dias. Agora não, não adianta nem pôr óculos mais, não uhum. tem óculos, mas não adianta nem pôr. Certo. Bom, Márcia, então, é, é... o que a gente pede, então, nesse momento é que, a, que as pessoas que queiram conhecer, né, um pouco mais aí do seu caso, da sua situação, para que é, possa ocorrer esse transplante de, de, de córnea, é, possam participar dessa vaquinha né online e como que faz para acessar essa vaquinha então tem lá o você entra né na vaquinha aí tem contribuir você clica aí tem vários tem pix, tem cartão tem boleto e o a quantidade mínima para contribuir é 25 reais uhum. entendeu e 25 a é quanto quiser dar sentindo o coração de dar e aí você contribui ou se a pessoa não quiser fazer isso quiser trazer aqui na minha casa ou pedir meu pix alguma coisa no no no, Face, no messenger qualquer coisa pode fazer isso também que tem que a gente está fazendo isso certo. não dá lá na vaquinha mas vem trazer para mim aí eu deposito e passo para a vaquinha é assim que eu tô fazendo eu... Certo, tá aí a Edmárcia falou conosco, então você pode entrar lá no site vaquinha.com.br, vaquinha com K, tá? E você vai lá em procurar, ajude a Edmárcia ou através também aqui do contato, tem o um telefone que é o 99360 9996 né? 993609996 Às vezes se você é preferir é, em ajudá-la pessoalmente, conhecer de perto a história da Edmárcia, vai lá, vamos compartilhar a vaquinha, vamos ajudar, é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecê-la, uma pessoa de Deus, uma pessoa maravilhosa que luta aí pela vida para voltar a enxergar novamente, né? não que ela não enxerga completamente, mas é, tem dificuldades e o problema vai se Arrastando, arrastando por anos, né? E a gente fica muito preocupado, estamos aqui para ajudá-la. Então, divulgue, compartilhe aqui o nosso jornal, a edição de hoje. É o caso Edmarce, aqui no Jornal da TV, SB Notícias. A polícia civil está apurando duas mortes no bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Na semana passada, na quinta-feira, um casal, na parte da tarde, foi localizado dentro de uma residência no sítio. Um parente das vítimas chamou a polícia militar. No local, encontraram na cozinha da casa o corpo de Verônica Rui de Godói, de 30 anos. Em estado já de decomposição, o que leva a crer, o que leva às é, investigações da polícia de que é, a morte do casal já teria ocorrido já dias atrás. E não na quinta-feira, no dia que eles foram localizados. Né? O rapaz do esposo dela, Tiago Gabriel de Godói, de 31 anos... Foi localizado é, numa edícula. Uma carta também foi encontrada. A polícia agora investiga mais esse caso de é, homicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, passou por aqui o ator Mário Frias. Quando eu, eu estava aqui percorrendo os estúdios, né, os corredores aqui da do grupo Brasil de Comunicação. Adivinha com quem que eu me deparo? Com o ator Mário Frias. E eu puxei ele para cá para os estúdios e falei: Vamos bater um papo aqui com o Nilson Araújo, né? Vamos fazer aqui uma roda de conversa. E vocês vão acompanhar agora aqui no Jornal da TV SB Notícias. Lembra dele? O ator é ator ele também foi ex secretário de cultura, né? Do governo Bolsonaro é, é, é a cantor também é. O ator de Malhação, vocês estão lembrados da época do... Como é que chama? Né? O André Marques fazia o... Quem que era o que o André Marques fazia, rapaz? Agora me deu branco aqui, né? Mas é, põe, põe no ar aí a reportagem com o ator de Malhação, vai! Mário, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Nilson, um prazer estar aqui com vocês. O meu meio, né? o meu setor, digamos assim, é hegemonicamente de esquerda, né? E eu nunca via falar de política. A gente discutia futebol, sabia o nome dos jogadores da seleção e hoje você é. conhece o nome dos ministros. Então isso é um isso é um fenômeno positivo que que, que vem com, com, com a chegada do presidente e e foi isso quando eu recebi o convite eu me senti na responsabilidade de sabe aquela coisa de rua né que você cresce e vê um amigo seu apanhando alguém é. que você acredita você não fica assistindo né você quer você quer entrar para para guerrear no bom sentido né para ajudar para contribuir e foi uma, foi uma experiência difícil. Mas na vida tudo se aprende também. É claro. E ainda mais é, pessoas assim como você que lidar com o público né, já. Tem um contato direto. Eu concordo com você. Primeiro que política está em tudo. Eu quero mandar um recado para você que diz que não gosta de política e que não se decidiu. É muito fácil. Ou você aprende entende de política ou a sua vida vai ser é, comandada, entre aspas, né, mas... É, a, a, a legislação que vai reger as regras que você tem que, que obedecer, que são as leis, vai ser feita por alguém que gosta de política, que entende de política, ou que faz, pior, né ou pessoas que fazem da política o seu negócio. Omar, agora é claro, ex-secretário de Cultura cultura no Brasil, qual que é a sua bandeira? Pessoal, eu, eu só posso defender aquilo que eu entendo. sim e eu tenho, eu tenho muito claro na minha, na minha construção política que é, dois pontos são muito importantes. Uma é a moralização da política pública e a outra é a, a democratização dos recursos. Porque não foi o que eu vi ao longo desses dois anos. Reclamam muito, choram muito, mas atitudes, as atitudes que a gente tomou, eu pergunto a você. Se você entra num lugar, você reconhece uma bagunça, um favorecimento, você deixa aquilo continuar ou você tenta mudar para melhor? Né? Essa é a pergunta que eu faço para a maioria das pessoas. Você faria diferente de mim? Você encontraria um processo de investimento na cultura em que 80% dos recursos ficava com apenas 10% de empresas num país como o nosso, onde a cultura deveria servir para a inclusão social, para capacitação, para gerar oportunidade para essa garotada. Então, eu acho que o Estado ele tem a obrigação é, de gerar essas oportunidades, então, cursos técnicos, profissionalizantes, em cultura, nós criamos um projeto chamado Casinha Games, que eu fui muito criticado, mas o projeto ele tinha o objetivo de levar para cidades pequenas, para municípios de DH abaixo, é cursos de profissionalização e, de, e, e cursos técnicos. Olha, e vem pré-candidato aí a deputado... Federal. Federal? Venho. Oxe, o cara, é, cara vai para Federal, meu, cara é... é cara... também, viu? É onde eu posso usar minha experiência né, Nilson. Eu tive em Brasília. Eu amo São Paulo. São Paulo é um estado que me deu muita coisa, Te aprendi muito. Que você é corajoso, você é o um cara, né? <risos> ah, cara, quando a gente quer fazer o certo e é o que eu falei, né? Eu acredito muito em Jair Bolsonaro. Então, quando eu votei nele, eu me senti na responsabilidade de participar. Que a gente precisa de pessoas conscientes que percebam que é na política que vai mudar a sua vida. É a política que vai permitir que você tenha boas escolas. Que você tenha estradas, que você tenha bons hospitais. Mário, obrigado, viu? Obrigado pela sua mano. presença aqui na TV SB Notícias. É, Ex-secretário, mas sempre, né? É, da cultura do Brasil, ator, né? Da Malhação. Da Malhação. <risos> Aí, nesse obrigado, desafio, irmão. é a pré-candidato a deputado federal, viu? Que Deus ilumine a sua caminhada. E grande garoto, e com o Mário Frias, o Nilson Araújo vai ficando por aqui, para vocês aí uma ótima semana, e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Conte conosco, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, tchau Brasil!